cinco dicas de como emagrecer os braços rápido. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, nesse vídeo eu vou trazer cinco dicas, então presta bem atenção que eu vou te auxiliar como emagrecer os seus braços de maneira rápida. Primeira dica, faça exercícios de fortalecimento muscular para o braço, como flexões, dips e levantamento de peso. Isso ajudará a queimar a gordura e tonificar os músculos do braço. Esses exercícios, eles vão potencializar a queima de gordura para os seus braços. Simples e fácil. Vamos à segunda dica. Inclua atividades aeróbicas em sua rotina, como caminhada, corrida, natação. Isso irá ajudar a queimar calorias e reduzir a gordura corporal. Então, quando você fizer a sua caminhada, vai te ajudar. Fizer a sua natação, sua corrida, enfim, exercícios que você se movimente. 3. Consuma uma dieta equilibrada e saudável, com muitas variedades de alimentos, alimentos nutritivos, incluindo frutas e vegetais. Nós temos as proteínas magras, os grãos. Evite alimentos processados e excesso de açúcar. Tenta tirar da sua dieta esse excesso de açúcar. Quarto, beba muita água durante o dia para manter-se hidratado e auxiliar na perda de peso, porque você se mantendo hidratado, hidratada, vai diminuir aquela necessidade de comer. Quinto, mantenha-se sempre ativo. Tente encaixar atividades físicas em sua rotina diária, mesmo que sejam rotinas curtas. Professor, não tem tempo de ir para a academia, mas você vai para o seu trabalho ou está em casa? Então, vou dar um exemplo. Vai para o trabalho, é perto, faz uma caminhada até o trabalho, vai pegar o elevador, não pega o elevador, suba as escadas. Mas, o professor, o que, que isso tem a ver com eu querer perder a gordura dos braços. Tem tudo a ver. É bem simples, queimar caloria. Qual é o objetivo? Queimar calorias. Quando você faz um movimento, um exercício ó, de bíceps, automaticamente você está fazendo um exercício que você vai trabalhar o bíceps ou exercício de tríceps, que é essa parte de trás, mas consequentemente que é fazer a extensão e a flexão, que é Esticar e encurtar para trabalhar bem esse movimento, você também tem o objetivo de queimar calorias. Então, aliado à sua dieta, à atividade física e fazendo essas pequenas intervenções no seu dia a dia, eu garanto a você que você vai ter resultados maravilhosos. Gostou de mais essa dica? Então, eu vou te dar uma, uma que vale ouro. Eu, juntamente com o nutricionista aqui do canal, fizemos um projeto 365 dias é para emagrecimento. Vai estar tudo explicadinho lá na descrição desse vídeo ou então nos comentários. Não perca, eu um ano com ficha de treinamento, um ano com cardápio, fora o que eu for acrescentando lá nesse programa de 365 dias. Eu garanto a você que sai muito mais barato do que uma academia, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, te aguardo no próximo vídeo, se não é inscrito, inscreva-se, dá esse joinha, ai ah, vai lá embaixo nos comentários e me diz como é que estão seus braços. Eu dividi em duas categorias, o braço que está muito flácido e o braço que está pouco flácido. Se o seu braço estiver pouco flácido, você manda, porque aí eu vou gravar uns vídeos aqui ensinando exercícios. Agora, se estiver muito flácido, eu não vou dizer para você que nós vamos conseguir resolver esse problema, mas nós iremos amenizar e impedir que esse problema persista. Tá bom? Olha, muito obrigado pelo seu carinho e que você tenha toda a sorte do mundo e pode contar com esse professor aqui. Até!